Vocês já repararam que a faca Butterfly do CSGO é totalmente diferente do que todas as outras facas Butterflies de outros jogos, inclusive das Butterflies da vida real? Isso porque a Butterfly do CSGO é uma adaptação. Porém, diferente da M9 e da Karambit, a Butterfly é bem mais diferente do que deveria ser pelo menos até tá? ontem. E bem-vindos a mais um vídeo eu, aqui no canal Cachorro um 337, minha primeira partida com um novo estilo de Butterfly no CSGO, O um estilo que, assim, não digo que deveria ser, que a que temos hoje é muito legal, mas pode ter também, pode ser a 2.0. E aí, cada um escolhe o que prefere, qual você mais gostou, a Butterfly convencional que temos hoje ou essa que eu vou jogar essa partida? Ixi. Meio, meio viu a bomba, não, já sabe que tem, bem, tem, tá, tem, é. Nossa, o que é, tá, galera? A pega a bomba aqui, pega, pega a bomba aqui, Folex. Costa aqui tem TT, já tem um TT. Nossa, humilhei. Humilhei também. Nossa senhora. Ó, ruxou aqui, ó. Nossa, que susto, pensei que ia tomar. Hum. Meu Deus, que jeito triste de. Ó, oh, banguei, banguei. Banguei salame. Batei aqui. Nossa, galera, tem. Xuxa, Xuxa, xuxa um. meado. Entrei em B, galera. Xuxa com 10 de vida. É banguei o Não, não, não, já fiz. Que merda. Que é esse, cara? E tá último, cuida caixão aí. Nossa, olha, yeah, filha da <risos> vai, vai, Tá. Biblioteca. Ó, nossa, a, a culpa é do Fla, nossa, porque gente. ele te chamou pra lá. Ai, mano. Vai morrer. Você vai morrer. Eu falei. Caraca, de novo nessa posição, mano? Tá tá Tem que pegar Alp, tem que pegar Alp. Pega Alp, vai titanic. Olha, Meu o que é o Titanic, irmão? Foi mal. Não existe essa posição, não. Cara O que é o Titanic, caralho? Tem chucha, chucha, chucha, é cravado, morrido. Calado, é cara. Eu acho que eu vou pegar o um avanço banana aqui, galera. Eles vão avançar, eles vão avançar. Tira a cara aí, tira a cara. Tem dois caras aí cravados, tá? Vai, rio, confio. Atenção no pé aí. Vai, mata ele. Caralho, é só vocês esperarem eles avançarem. Abre essa bom aí, amarelo. Calma, calma. Tô aqui já. Vamos, Caracas, cara. meu, jogas muito! É, o Caps e o Polex quiseram entregar, mas não deixei. Boa, irmão, jogou muito dia. O Ô, Polex tá sendo irônico, moleque. Vou estourar esse, esse NIP, mano. Tô nem aí, velho. O Felipeira foi pro foot hoje, claro que pô. Os caras não jogando com a gente. Vem, vem A, galera. Passei NIP, passei NIP, passei Nip. Hum. NIP. Tá? Passei NIP. Tem um aqui. Indo, Tem ainda, tá? Vai plantar roxo. Com certeza ele treinou, cara. Ah, moleque. Não, show, Costa, Costa é meio. Costa é meio. Ah, não. Valeu, sala de mil. Cuidado comigo, cuidado comigo. Boa, boa, boa. Chega de água, Caio. Ai, ah, eu sou o churrasco. você de mim. Ah, é? Ah, não, em gameplay não, pô, mas em. Em vídeos informativos não será muito. É verdade. É verdade. Rihanna vai morrer, galera. Vai! Vai morrer, Rihanna. Vai morrer, Rihanna. Duvido pra você passar essas bolsas. Ah. Filha da mãe, bigode! Valeu, Rihanna. Então. Mas é, troca comigo com a filha da... Muleque! <risos> Linda! Dois banana oh, costa, hein? Deu, dois deu. Deu. Deu. Ah, isso... Deu. Banana linda ganhou. Piscina, comeu bomba comeu bomba comeu bomba bombo, comeu o bombo, com bombo, com bombo. Valeu, Rian. Valeu, Rian. Valeu, Ai. Bom, Ai. Valeu, valeu, valeu. Quer você provar que você é bom? Vou bangar duas falem pra você. Tenta matar dois e voltar. Dois ou cinco, vai. Pode ser três, quatro. Meu Deus, ele é muito bom. Tô mirando aqui, Caps. Pode... Tô mirando, pode ficar seguro. Tá vindo aqui, Caps. Tomei também, tomei também. Mais um, Poleks. Mais um, Polis. Você joga muito, Pollex. Isso, esse time é muito bom, mano. Tem bang fallen? Faz pra mim. Não. Tem caverna onde? Duas fallen? Tinha caverna. Morre. Pode fazer outra. Tem mais Nossa, lindinho. Nossa, lindinho. Nossa, lindinho. <risos> Ó, eu vou comprar uma Alp, mano. É mesmo? Agora eu Tem madeira. Isso aí foi o bicho Felipe? Felipeira. Não, não, não. Okay. Vou lá. Pode ser Tem aqui Polar Snipe. Dois, dois dois que é possível. Vai acabou a bala. Nipou. Sim. Nipou. Tem um nip, nip, nip. Peguei área 2, tem área 2. Tem um aqui. Nossa, posso biblioteca aí dois. dois nip. Hum, comeu, comeu, comeu. Biblioteca, biblioteca. Linda, colegas! Tem B aqui! Ai, menino! Não cara roubou! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um! Olha Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Tô comendo já, cara. Meu Deus! Oh, <risos> O oh, oh, Flávio vai bem esse round, Plex Bunga. Ah. Bunga, banga. Banga, banga, banga, banga, banga, banga. banga! É sério, gente, né? você não vai bangar. O eu é que eu tô aí, cara. Ai, ah, desculpa, mas não sabia, velho. Telinho, desculpa. Eu vou só... ruxando. Tem tapete. Tapete tem. Tá, vou entrou, entrou, entrou, entrou. bangar o tapete. Matei, gente. Ah! Nossa. Time, mano. Tapete, por que você sai do tapete, cara? Opa, parou, parou ele. Aí ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó o x1. Ele. Ah, espera, eu fiz barulho. Ah, nem velho, minha vida é uma merda, minha vida é uma merda. Esquece. Esquece. Então um toca, um toca. Foi, alto, Foi, Foi alto, a? <risos> ah, nem. Ele deve estar tá lá pro bombo. Eu aí. dei esse smoke. Vou dar esse em né? claro, Só brinca com ele, Flázinho. Brinca com ele, Flá. Será? Tô, direto, direto, lá, direto, direto. Ele é o rei do ninja. Ele é o rei do ninja. <risos> é brincadeira, meu. Vou ir, NHI. Tem aqui. Aqui. Um mais um. Um mais um, dois. Piscina, piscina, piscina. Pode pode vai Nossa, eles foram humilhados pelo Bunch. É, é, a, é, a, é, a, é, a, só que tem um B. Nossa. Come esse solo, come esse solo, tá sozinho esse. O outro tá miado. Costa, já morreu, já morreu de costa. Costa, costa já, costa já, costa já, costa já, cara. Mano, vamos comprar só uma HE5 HEB. Valeu, galera. Nossa, morri. Eu dead. Vou falar, tenta recuperar. Uh, menos 97, cara. 97. Ah, não, mano. O que que esse cara tava tá dando ali, maluco? É, tem bomba. Bombe. Passou um, galera. Rushar no Nip. Tive banana. Tá. Nip ainda é, é meu, Nip ainda é meu. Throwing fire. Um uhum. Nossa. Tem um x3, rapaziada. Oh, não, não, não. Banga, banga antena, banga, tena? banga, cruzada, banga. Aí, essa cruzada não é das mais deliciosas não Voltaram, tá? Foi feito. É mesmo... mas não vai ser aqui não Batei um Jogas muito, jogas muito, cara Cara, esse cara chora, hein, mano Você é horrível Irmão, não é assim que fala